Quase um hospital, não Quase é mesmo? Um hospital, isso mesmo, pessoal. Eu e a Thaís já fui em outro hospital que era abandonado e assombrado. Que funcionou durante muito tempo. Funcionou muito tempo. Esse daqui, pessoal, ele nem chegou a funcionar. Ele nem, nem teve atendimento aqui. Mas na época que estavam construindo ele, ele já faz um tempo que está abandonado, pessoal. Uhum. Na época que eles estavam em construção, estavam fazendo os acabamentos desse hospital... Preste a ser inaugurado, né? Preste a ser inaugurado. É... Os pedreiros chegaram aqui nessa construção e encontraram uma menina caída, disse que uma menina estava com uma camiseta branca, caída, dentro do, do hospital, toda ensanguentada. Diz que fizeram investigação, a polícia veio e fez investigação Mas não descobriram quem que eram os pais Nem o que, que aconteceu com a menina Ela estava falecida ali dentro Então a gente vai entrar aí dentro Vai tentar mostrar tudo pra vocês Porque pelo que eu vi, o local é enorme, né, Thaís? Isso mesmo Olha, pelo tamanho aqui, ó, a gente nem entrou lá ainda E vai entrar junto com vocês Então vamos com nós nessa aventura Então deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais uma aventura Ó, Thiago, olhando aqui, ó, já cara, deveria ter alguma coisa embaixo, ele ó. Ele é subterrâneo, velho, isso é uma parte assim, né? E é muito grande, gente. aí, olha lá, ó, ele tem parte pra lá, tem parte pra cá. O local é enorme, cara, aqui diz que ia ser uma parte onde tinha UTI, é, cirurgia, ia ser um hospital de Maternidade, daqueles... né, Maternidade, ia ser, ser um hospital completo. completo, cara. Então aqui tem de tudo, cara. Pelo que eu tô vendo, já faz algum tempo que isso aqui está abandonado, Thaís. Vamos ver se a gente entra por aqui? Pelo que eu vi, tá ele tem porta aberta ali, ó. Só vamos meio ligeiro, porque senão vai ficar um vídeo de uma hora pelo tamanho disso aqui, hein? É, grande. Tá, Olha acho, aqui. Pelo que eu vi aqui, era uma porta, Thaís, tá vendo? Aham. Uh -huh. Deveria ah, ser uma porta. Aqui, Tiago, sabe o que, que eu acho? Que é que aqui chegavam as... Vamos lá. as ambulâncias aqui, Vamos lá para dentro, então, porque pelo que eu tô vendo, Gente, o negócio né? é enorme. Eu acho que vai ficar uns quatro vídeos só aqui, pessoal. Olha aqui. Vamos tentar colocar tudo no um vídeo só para vocês. Vamos só dar uma repassada, né? Sim, porque a nossa intenção é vir de noite aqui para ver se o local é afundado. Não é, Thaís? Aham. Uhum. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, pode ver que nem, ó, tá vendo? Sim, nem já com os papéis. Nem foi usado. Mano do céu, olha aqui, Thaís. Olha aqui, olha aqui. E aqui seria o tá banheiro, vendo? né? Será que é banheiro aqui? Provavelmente. Cara, que banheiro é Olha. O Thiago tá condenado a ser construído. Cara, olha ali, tem um buraco aqui, velho. Olha aqui, certo, Corredorzão. Nossa, Thiago, vou brincar, né? aqui, vou falar pra você. Ia ser é uma sala de cirurgia. Ó, é? os pisos todos na parede. Porque eles sempre estão lavando, Sim, parte de daí, essas coisas. É, aí, centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Caramba, aí tem até um banheiro. Aqui é isso. Olha isso. Ah, aqui era a parte de cirurgia, certeza. Isso aqui era a parte de cirurgia? É, aqui. Ó, oh, sabe por aqui, quê? Sabe o que é aqui? Maternidade. Não. O que? Necrotério. Será? Necrotério, Thiago. Pra estar tá desse jeito aqui, aqui é. Aqui é o necrotério. Aqui, ó. Que já fica no fundo, Thiago. Preparava os corpos já pra sair. Aqui era a parte de necrotério? Eu acho. Olha um quarto escuro aqui, cara. Aqui eu tenho quase certeza que é um necrotério, cara. Pelo jeito, assim. Oh, não Ó, oh, e lembra que naquele que necrotério, naquele hospital que a gente foi de, de Londrina, é. a gente já gravou lá, tinha uns quartinhos assim. Que esse que É, e ó, oh, olha aqui, ó. Oh, olha o tanto de quartinho que tem assim, ó. Oh. Nossa, tinha certeza que é um necrotério. Eles estavam preparados mesmo para fazer um hospital de grande porte. Sim. Grande e ó, oh, esse microtério esse é. aqui o dobro ou o triplo daquele hospital que a gente gravou de Londrina, que é aquele hospital bem de Londrina. Maior, bem maior. E aquele hospital de Londrina é gigante. E nós entramos ah, bem pelo microtempo. Aprendi, sabe por que você está falando e eu estou recordando? Porque ali, de certo, eles iam fazer tipo um stand para lavar os corpos que nem tinha lá. Olha ah, lá, tem os termos ali, ó. Olha aqui, ó. O que vai virar era a parte de preparação. Essas coisas, né? Certeza, Thiago. Caraca, eles até mesmo. Estavam preparados pra fazer. Aqui. Um que Eu achei que era a sala de cirurgia aquela lá, mas não, não é não. Aqui seria o único Quase certeza. Vale. Vamos ver cá três. Olha. Vamos ver aqui. O que é aqui, peraí? É, é, é tudo sala, é sal. Tiago, não tem nada assim, né? Esse tipo, aqui. chegou nos acabamentos, parou. parou. Porra, eles estavam finalizando, aí o hospedeiro chegou aqui e encontrou a menina. Aí, foi pra investigação o local. E depois que foi pra investigação, ele ficou meio que barrado pra poder acabar a construção. E quem falou pra você, falou qual foi o local que encontrou a menina? Não, não falou. Olha o tamanho da rachadura. Olha essa pia. Aqui, vou falar pra você, aqui é uma sala de cirurgia. Aqui é uma sala de cirurgia. Os médicos entram, lavam as mãos, se preparam e vai pra mesa de cirurgia. Aqui deveria ter, ser um vidro, ó. É, deveria ser um vidro Caraca, isso é isso. Ó, banheiro Olha isso Olha que vaso quebrado Sem usar, olha o tamanho desse banheiro Com cuba, tudo ali, ó Caraca, Outro banheiro Por causa do que foi encontrado Uma menina aqui dentro Olha essa parte aqui ainda nem estava com piso É isso Vamos é. ver quarto aqui O guarda roupa Taís do céu, Sim, você não acredita. Ai, hum. não mostra, não mostra. Você não acredita que que tem aqui? Pode Eu mostrar, tenho. pode mostrar aqui. Você não acredita que que tem aqui? Acabamento. não tá estourado, cara. Nossa, Nossa, é em peso. Tiago, olha o tanto de coisa aqui, aqui é pro hospital, ó. As cadeiras todas. Cara, aquilo ali, ó, é... Como que se diz? É aquele pra negócio de, X, claro, é, de é muito caro. Pessoal, olha ali. lá, é tudo abandonado. Enorme, enorme. Cara, olha aqui, ó. Tudo negócio de raio-x, essas coisas. Aí. Coisas são caras. Que cara é caro, mano. E tá aqui. Olha aqui, no tempo. porque ó. Tem um tudo pô, estragando. Pô, ó. Um Isso aqui é alguma coisa que nem foi aberta ainda, você tá vendo? Tá lacrado. Pode ser aparelho também pro hospital. Cara do céu, mano. E o cofre tá aí, ó. Intacto. tem um, um, um pronto atendimento, né, Thiago? Tem. Mas, tem um, é, um, tipo um pronto socorro, assim, que... É, menor, né? É menor. Que poderia até ampliar pra casa disso daqui, mas eu acho que por causa dos... Olha! Por causa desse acontecimento, embargaram tudo aqui. Vamos por aqui, ó, tá? olha, uma olhada aqui. Cara, essa parte eu acho que ainda estavam finalizando, a parte de piso, essas coisas, azuleiro. Olha aqui, olha o tamanho disso aqui, cara. Olha um quarto pra cá. Ó. Oh, aqui é deveria. Um quarto assim de... Aqui deveria ser já o hospital. Vai ser o dia, não, eu acho que aqui já seria o hospital onde ficava é, já internado, essas isso coisas. É isso que eu falo, quarto de internamento. Ó, oh, porque ó, oh, isso aqui é um quarto grande. Deve ter banheiro ali. Não, vamos, não dá pra entrar em todos os cômodos. Não, não pode, a gente vai passar pelo corredor só pra mostrar, porque nós elas não oh, assim de outro uma hora pra vocês, e sendo que não tem nada assim. Se tiver alguma coisa assim, a gente vai mostrando. Ó, oh, outro quarto. Ó, vem cá. Vamos olhar ali primeiro, ó. Acho que a gente tem que ir por lá, né? ó, aqui, né? é. Olha o tanto de pena de passarinho. Olha. Olha lá, tia, tá novinho, Tá novinho, cara. Né? Tá, vem tá. sinistro aqui, tia o Caralho aqui, ó. Pessoal, já... olha aqui, ó. Essas cubas grandona, Novinha. A gente pede até desculpa do, da imagem ficar muito próxima assim que a gente tá isso. gravando pelo celular. Nós estamos gravando pelo celular e a gente está tentando mostrar meio corrido pra vocês. Porque o local aqui, pelo que a gente viu, é enorme, cara. Uhum. Tá? E tem muitas salas. Não adianta a gente entrar em todas pra mostrar pra vocês tudo. Porque acho que é tudo meio que parecido, né, Thaís? Uhum. Ah, vamos ver o que tem naquela janelinha. Tem uma porta aqui. Cara, esse aqui dá pra se perder, Thaís. Olha, tem mais sala, Tiago. Cada sala que você entra tem mais. Tem, tem mais. Cada sala que a gente entra tem mais umas duas, três portas. Eu acho que eu não sei nem sair daqui mais, cara. Isso aqui é um labirinto. Você entra numa sala, você se perde. Olha aqui. Aqui, vamos para. Olha aqui. Nossa, cara, olha passarinho. Olha aqui. Olha o tanto de coisa de passarinho, velho. Mano do céu. Tiago, mas isso aqui é almoçada de passarinho. Quanto é tempo esse passarinho ficou morto aqui? Então, né? não, não, não mostra as coisas, não. Você isso. sabe que a gente tá. Meio complicado mostrando essas coisas. Ó, mas um tem passarinha isso. Cara do céu, mano. Olha que ter motor, tá aí. Olha, gente. É parte de.. Thiago, uma instalação.. Quantos que... milhões não foi investido nesse local? Cara, isso aqui deve ter muito, muito dinheiro nisso aqui, mano. Grandinho aqui, Outros, outro quarto. Não sei o que deve ser aqui. Thais, ó. O que eu estou vendo, aquela parte ali é aquele outro lado que eu mostrei lá. Sim. Da parte do cofre. Pelo jeito tá lacrado. Aquela parte deve estar tá pronta, pronta, pronta. Sim. Só que tá lacrado, tá vendo? Aham. Uh -huh. A gente não vai abrir isso aí, pessoal. Derrubar isso aí, tá? A gente vai mostrar o que a gente consegue entrar aqui para vocês. Ó, dá até para ver ali, Thaís, ó. Não tem nada, tá abandonado. E ali, ó. Vamos ver, acho que dá pra ver pela porta. É, tem uma rampa, cara, parece aquela rampa que ia descendo pelo microteiro lá depois, Coisa, né? Aham, uhum, tem uma Não rampa, pessoal. tá pra ver. E ali, eu acho que aquela parte ali, Thiago, já tá tudo pronto, com piso, com Sim. os vidros, ó, já tá tudo com vidro. Só que, pessoal, quando os pedreiros, pelo que foi me passado, quando os pedreiros veio para trabalhar de manhã, que eles encontrou a menina... Ah, nesse hospital não sei aonde porque o local também é muito grande a gente vai ter que vir fazer uma investigação para tentar descobrir e ver se ainda é assombrado mesmo até isso, porque diziam pra a gente que é assombrado e depois disso eu acho que foi para investigação para tentar descobrir quem que era essa menina quem que é os pais o que aconteceu com ela e pelo que foi passado pra gente não foi descoberto quem que era essa menina o que, que aconteceu com ela só que eu acho que isso aqui foi meio que embargado depois disso da por causa da investigação sim Será que não? Pode ser Olha cadeira ali Olha a cadeira tá tudo hum. novo, Thaís tá Mais cadeiras Sensacional, hein? Caraca. Aqui também deveria ser alguma sala Alguma coisa de, de cirurgia Alguma coisa para tratar os prisionais parede. Cara, mas eu vou falar para você Nós achamos um cofre então. Um hospital abandonado Isso é louco E aqui, ó hum. Não. Né? Tá, eu acho que aquela parte a gente não vai conseguir mesmo. E agora, você sabe sair? Ah, nós vem por aqui assim, né? Vamos ver. Vamos tirar a thumb lá naquele cofre lá, que eu acho que vai ficar da hora. E a gente já parte embora? Sei que sabe. Galera, a gente vai ali no cofre, então, bom, nem sei onde é mais ele, acho que a gente vai ter que procurar novo pra tirar a foto, a thumb da, do vídeo. E a gente vai sair fora. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente volte de noite aqui para fazer uma investigação, tentar descobrir sobre essa tal menina que foi encontrada aqui nesse hospital, deixa nos comentários, deixa muito like, que eu e a Thaís vai acabar voltando aqui, né Thaís? Isso mesmo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou, fui!